Boa tarde, amigo internauta, leitor do Diário de Suzano. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um DS Entrevista. Hoje nós estamos recebendo novamente nos estúdios do Diário de Suzano o diretor da Vigilância Sanitária e coordenador da UPAI, da unidade de planejamento estratégico. estratégico daqui de Suzano, o Mauro Vaz. Mauro, obrigado mais uma vez. Obrigado, por ter Thiago, esse pela, pela pelo convite, né? Aquela aqui também. Agradecer a todos e mandar um abraço aí, né, pra, pra Regiane, que vai estar aqui nos ajudando. E aqui do meu lado direito, aqui, uma companheira de trabalho, né, a Rita Gomes, que vai falar com vocês. Exatamente. Hoje também temos aqui a Rita de Cássia Gomes, ela é agente de fiscalização sanitária. Exatamente. E ela também é idealizadora do curso de Boas Práticas, né? Da, que a gente vai comentar bastante isso hoje sobre este curso e você pode participar da entrevista deixando aí a sua mensagem na live do jornal do Facebook do Jornal Diário de Suzano lembrando que essa entrevista estará disponível além além daqui no Facebook também estará disponível no Instagram e no YouTube do Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br Moro Vaz, vocês já conhecem né então eu quero que a Rita fale aí pro pro pessoal um pouquinho do seu trabalho lá na, na lá na vigilância sanitária se apresente aí pro pessoal Ok, meu nome é Rita, como vocês já souberam. Sou bióloga, agente fiscal sanitário há 20 anos e atuo principalmente na área de alimentos aqui na vigilância sanitária. É, nós temos algumas questões relacionadas a alimentos que são bastante preocupantes. né? Geralmente, quando uma pessoa pensa em abrir uma empresa a primeira coisa que ela pensa é alimentos. Por quê? Porque alimento vende. Todo mundo precisa comer. O grande detalhe está aqui. O alimento pode significar o limite entre a saúde e a doença. Vai depender da forma como esse alimento foi adquirido, armazenado, manipulado, preparado, acondicionado, entendeu? Todos esse, todas essas... Fases podem ser um caminho de contaminação. Podem existir veículos de contaminação. E ao invés de proporcionar saúde, pode trazer doenças. Uhum. É por aí mesmo, né, Mauro? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Pois é, né? Assunto. Eu acho que o trabalho da, da vigilância em saúde em si, ela é importante, óbvio. Um, um órgão que tem o seu, a sua regulamentação... Né, desde a Anvisa, né, que é uma coisa federal, quanto o estado e o município, e aqui em Suzano nós somos 100%. Né? O que é 100%? Desde um boteco até um hospital. Então, é o trabalho da vigilância. Eu queria aqui também é, poder é, aproveitar o momento para a gente começar, assim, é, até para a gente organizar aqui a nossa, a nossa conversa, claro. que é a vigilância em saúde. Tá? Então, existe a Vigilância em Saúde, que é um setor da prefeitura, que é da Secretaria de Saúde, que tem seu movimento próprio, né? que, que abre-se um guarda-chuva para três setores. São três diretorias, que é a Vigilância Sanitária, que é o qual nós, nós trabalhamos, eu sou o responsável, tem a Zoonose, que temos a Priscila, e também temos com a doutora Perinha, além dela ser. A diretora da, da epidemiológica, ela também comanda toda a Secretaria em Saúde. É um setor totalmente cobrado da prefeitura, é um setor onde a gente trabalha 80% do nosso trabalho, são denúncias é por isso que a gente incentiva as pessoas a denunciarem. Uhum. Né? E eu só queria só voltar a falar da, das boas práticas, que é o que a gente gostaria de concentrar, que é assim. Depois, antes da pandemia, já estava tendo um crescimento. No, no meio da pandemia, esse nicho de entregas de alimentos aumentou muito. Uhum. Né? Por causa dos aplicativos. Né? Então, teve muitas cozinhas locais que não estavam, que não estão adequados, que começam a vender alimentação, né, por aplicativo. E aí você tem muita surpresa, porque você compra, você nem imagina onde seja. Porque você trabalha por telefone, e às vezes é nem feito, por, né, nem, muito menos por endereço. Então você ah. não sabe como que é realizado. Então por isso que essa boas práticas ela é importante, porque isso vai orientar essas pessoas, porque trabalhando nós somos parceiros, a gente não quer Vigilância seja vista como um órgão de punição, mas sim um órgão de parceria. A gente quer que a cidade cresça, a gente quer que o comércio cresça, mas organizado e respeitando assim o bem maior que é a saúde do, da, da população. Né? Certo. Mauro, eu andei olhando né, nas redes sociais, recentemente teve uma reunião, né? Na, na vigilância sanitária, eu vi você colocou no Facebook. Gostaria que o que foi abordado, vem, o, o que foi comentado nessa. Eu essa, acho né? que é, foi o um encontro com um essa exame encontro. de boas práticas, que foi no ah, dia 24 de, 3, 23 de. 23 de maio, de maio uhum. que foi ministrada pela Rita. Aí a Rita sim. pode falar. Porque assim, até foi legal uhum. que foi a primeira nossa presencial. E a, depois da pandemia. Depois né? da pandemia. Então teve uma adesão muito uhum. grande. Né? E até foi até satisfatório, né? foi até surpreendente Pela quantidade de pessoa que teve Que uhum. a Rita ficou lá o dia inteiro fazendo é. um. uhum. então, é, Nós tivemos um período em que os cursos de boas práticas Foram suspensos por conta da pandemia né? E não tivemos, assim, é, por questões de afasta um, afasta outro Eu mesma tive um afastamento por problemas de saúde Então não teve como... Transformar esse curso online, né? Uhum. Pra, por conta de não poder estar tá todo mundo reunido no mesmo ambiente e tudo mais. Então, o dia 23 de maio é, foi um marco para retomada dos trabalhos relacionados aos cursos de boas práticas. É, foi muito bom. Tivemos, assim, o, o auditório do anfiteatro Orlando de Gênova, no Espaço Francisco Moricone, lotado. Certo. Né? E eu tenho certeza que as pessoas que participaram gostaram muito, porque apesar de ser um curso é, que dura o dia inteiro, Começa umas 9 horas da manhã, que é a hora que todo mundo chegou, se acomodou direitinho, porque eu peço para o pessoal chegar mais cedo para a gente poder estar tá fazendo a triagem, acomodando as pessoas adequadamente, oferecendo as máscaras para quem estiver sem, porque ainda temos que nos prevenir, Sim. certo? Hum. E aí, a partir das 9 horas realmente que começam os trabalhos, né? E é um trabalho interativo. Eu procuro ser tranquilo. É, transmitir para as pessoas de uma forma didática, divertida e que fique gravado na mente deles aquelas brincadeiras que eu faço, os comentários que eu faço, porque é, tudo que é dito ali é importante que seja aplicado dentro do comércio deles, dentro das áreas de manipulação e preparo de alimentos, principalmente. Gente. Uhum. Tá. E se me permite, né recentemente você falou da, da questão da pandemia, infelizmente a gente está tendo um aumento aí no, nos casos de, de Covid, de novo, né então eu queria saber como é que o setor tem observado é. isso. Então, Pode? além de ah. é, a gente dar todas as orientações relacionadas às legislações sanitárias que regulamentam alimentos, tá? nós também fixamos é, observações relacionadas a cuidados que devem ser mantidos. Eu, eu, particularmente, penso que os nossos cuidados em relação à propagação da Covid têm que virar hábito. A Covid não vai embora, ela vai ficar aí. Então, os hábitos de prevenção à Covid... Tem que virar rotina na nossa vida. E, obviamente, nos serviços de alimentação, né, tem que se tomar os devidos cuidados para que o funcionário não seja um veículo de contaminação de COVID e os outros é, riscos de contaminação também. Porque, na verdade, o que eu deixo bem claro nos meus cursos é que o principal veículo de transmissão de doenças transmitidas por alimentos, o principal veículo é o próprio manipulador de alimentos. Certo. E aí, Mauro? É, então, e reforçando, eu acho que... É, a gente está acompanhando muito, muito próximo a questão do homem. Essa oscilação, né? Na verdade, hum. oscila-se a contaminação e, e também oscila, a, a, o óbvio, né? a, a, os óbitos. Né? Os óbitos estão bem baixos, em Graças vista do que aquilo que a gente tem. E é uma contaminação um pouco mais acima né, de, de, nessa oscilação. Isso é óbvio que dá a vacinação, eu acho que a vacinação ela tem que estar muito bem, bem regular, assim as pessoas têm que estar muito tá, imunizadas, eu acho que isso ajuda e pelo nosso olhar, é, assim é, vai entrar no calendário, né, da, das patologias que nem a gripe H1N1, entendeu? É aquela coisa, são os cuidados que a, que a pessoa tem que ter, que hoje uma pessoa gripada jamais ela usaria máscara. Há um tempo atrás. Hoje, uma pessoa com gripe, ela já se previne usando máscara. resfriado, né? roupa É, é ela já põe uma máscara. Porque, assim, sabe que isso era um veículo de, de transmissão também, de uma gripe para outra. É lógico que isso é preocupante ainda. É, é lógico que é preocupante. Não podemos aguardar baixar as guardas? Lógico que não. Temos que ainda trabalhar na prevenção. Vamos trabalhar na prevenção, porque, às vezes, não leva ao óbito, mas leva o sofrimento... Que são as próprias é, uhum. é, as patologias mesmo, as, as, as coisas que a pessoa sente contaminada, né? Então, ela também não está morrendo, mas está sofrendo por ter a contaminação. E é uma questão psicológica também, né? O fato uhum. de ter, de quase 600 mil pessoas terem morrido. Então, ainda está muito recente isso na nossa cabeça. Então, Sim. por isso que a gente uhum. tem que ainda se prevenir. É Sim. o melhor caminho. E quais orientações, né, vocês têm, têm feito aos, aos lojistas e principalmente o pessoal que trabalha em bares e restaurantes, né, que foi muito atingido por essa pandemia. Todo mundo foi. Cara, pra é, nós, foram... Então, para nós, a gente, nós sentimos na uhum. pele, né, e a Rita que está na rua... Né, ela e a equipe sentiram muito. Até porque também estava muito confuso no início da pandemia. Sim. Tinha uma resistência da, da, do, do, do comerciante em não fechar, tinha a resistência do, comer, do comerciante não deixar as pessoas não cobrar o uso da máscara, tinha o, do horário, e sempre nós seguimos não. o decreto estadual. O, o governo tinha o decreto, o município ficava né correspondia a esse decreto e a vigilância vai em cima de leis então para nós foi muito difícil é, é, trabalhar junto e sendo também um veículo de, de pessoas também que se contaminavam né então era uhum. e foi assim e aí a gente teve um período muito difícil né né, né bastante na, na complexo questão. foi uhum. terrível para nós mas o que que a gente o que que está acontecendo ainda não está não tem um protocolo ainda definido. Sim, sim. Sabe? A gente tem que ter. Na escola, você utiliza né? a máscara, até porque tem um surto. Em veículos é, de transporte, você utiliza. Mas você não utiliza mais no shopping. Né? É. Não tem mais. Então, nas não baladas. Tem, é, então, é. nas baladas. Então, há um desequilíbrio. É. Eu tenho exemplo: eu fui no Dia dos Namorados, no shopping, você não andava. Somente na praça de alimentação. E não tinha máscara. Pouquíssimas pessoas com a máscara. Então, ainda não existe um protocolo definitivo. Então, isso vai oscilar. Por isso que está oscilando a contaminação e também a, a consequência disso. Né? Sim. É. Tem um comentário da Ana Cláudia Oliveira aqui que está acompanhando a, a nossa entrevista. Os alimentos podem até sofrer em contaminações cruzadas dentro de uma geladeira residencial, Exatamente. empresarial, restaurantes e segmentos. Exatamente. Exatamente. Isso. Exatamente. Uhum. Vamos lá. É, a gente ainda falando sobre a questão da Covid-19, desse aumento. É, vocês têm, têm recebido algum, algum pedido de comerciantes? Não, como, é, como é que tem sido? Na verdade, uhum. Covid é um assunto da vigilância epidemiológica. Sim, sim, sim. Né? Nossas ações é, relacionadas à Covid são as ações estabelecidas em decreto. Quando Sim. surge alguma situação relacionada a, a fechamento, porque não pode funcionar por conta da, da Covid, ou que volte a ser obrigatório o uso de máscara, entendeu? Uhum. Por enquanto, todo, é aquilo que eu digo, é por uma questão de consciência, né? As pessoas têm que pensar em se proteger e proteger o próximo, proteger aqueles a quem ama certo? E a melhor maneira de proteger é a prevenção. Então, contra a Covid, vamos manter as mãos higienizadas frequentemente, vamos usar o álcool 70 para fazer a, des a desinfecção, a sanitização. Uhum. E quando achar que deve, né? Eu acho que todas as vezes que você entrar em ambientes... É... Fechados, onde haja um, um número maior do que quatro, cinco pessoas, né? que você acha que aquele ambiente já começou a ficar meio pequeno para o um número de pessoas, eu acho que é importante usar máscara. Prudente. Né? É, tá certo. É, Rita, Mau, a gente vai para um rápido <risos> intervalo e na volta, dentro de 30 segundinhos, nós voltamos aí para falar sobre esse curso de boas práticas. Então, aguenta aí que a gente volta já. Apresentamos os ganhadores do hipercap título de capitalização, emitido pela Capemisa Capitalização. Primeiro sorteio e os ganhadores são de Melo de Ferraz de Vasconcelos e Adilson Martins de Arujá. Segundo sorteio e o ganhador é Pedro Nério de Suzano. Terceiro sorteio e a ganhadora é Michele de Souza de Itacoaxetuba. Quarto sorteio e a ganhadora é Marcos. Márcia Silva, de Itacoaxetuba, ajude e concorra. Estamos de volta com dessa DS Entrevista, hoje nós estamos recebendo aqui o Mauro Vaz e a Rita de Cássia Gomes, o Mauro Vaz que é diretor da Vigilância Sanitária e a Rita de Cássia que é Agente de fiscalização sanitária. E o Mauro queria destacar para a gente né, uma, uma coisa que acontece em supermercado, né, Mauro? Que, tem é, que você explicasse para a gente. Assim, é o seguinte, eu, eu, quando você vai ao supermercado, você encontra né, é, produtos que não precisa estar em é temperatura ambiente, produtos refrigerados e produtos congelados. E a gente tem um equívoco muito grande que as pessoas pegarem... Né? Ou pega primeiro o congelado e pega primeiro refrigerado, o refrigerado, o arroz, o feijão. E coloca no carro, geralmente, num porta-malas, que se tiver calor, e não tem esse cuidado. Né? E aí passa na casa de alguém, não sei o quê, chega em casa à tarde <risos> com, com a compra. Hum. Esse produto ele corre um risco muito grande, entendeu? Porque ele vai ficar um período... Sem a refrigeração, ele vai ficar um período sem o congelamento. E aí também ele pode ter problemas quando ele for ser consumido. Então, o que, que a gente orienta? Sabe? Não, assim Tem pessoas que já usam sabe uma bolsa térmica no porta-malas para poder manter o, os produtos congelados e refrigerados você coloca ali, você mantém tudo junto, vai estar tranquilo, e depois colocar, ir direto para casa e já colocar em, na sua temperatura que for necessária. Então, esse é, é um alerta que a gente faz perante as pessoas que vão fazer compras, principalmente quando vai fazer compra em local, local distante, né? Então, é, porque aí também ele, ele não vai, ele leva também algum um produto que pode estar, que vai, vai estar contaminado, vai estar estragado, para sua residência. Certo. Vamos. Bom, vamos voltando ao curso aí de boas práticas, né? Eu queria que você. Ele é totalmente voltado para. Pra donos de, de restaurantes? Não, ele é Qual é a finalidade do... Ele do é voltado para o dono do, resta do restaurante, ou dono do estabelecimento de comércio de alimentos, né? Ele é voltado para o funcionário do comércio de alimentos, ele é voltado para aquela pessoa que pretende empreender no comércio de alimentos. Mas, na verdade, se a gente for pensar em boas práticas, boas práticas não é algo que seja aplicado somente no comércio de alimentos, né? Na indústria, no comércio, não. As boas práticas, elas devem ser aplicadas dentro de casa. Então, eu digo que esse curso de boas práticas, ele muda o comportamento das pessoas, não só relacionadas ao profissional, ao trabalho, mas ele acaba se conscientizando de que é necessário ele mudar alguns hábitos dentro de casa. Na verdade, quando a gente fala de comida, quando a gente fala de alimento, alimento é muito cultural. Então, ele vai precisar desconstruir aquilo que aprendeu lá atrás, né? aquelas, aquelas coisas que a gente viu no tempo da nossa infância, que a vovó deixava a comida quentinha em cima do fogão coberto com pão de prato, você entendeu? Né? Essas coisinhas, ah, que está fazendo comida na cozinha, e está o gatinho passeando, o cachorro, você entendeu? Uhum. Então, todas essas coisas, quem faz o curso começa ficar alerta, nossa. Então ele não vai mudar só profissionalmente, ele vai mudar no dia a dia dele dentro de casa Entendi. e ele vai, ou seja, ele vai ser um multiplicador dessas informações. Importante para todo mundo. Com acho, certeza. Né? E recentemente teve uma, uma capacitação, né, Mauro? Você também pode comentar. Quantas pessoas participaram? Eu queria que você então, analisasse. É. aquela né, que nós falamos. É como estava parado pela ah, pandemia. Uh -huh. Foi a nossa primeira é, primeiro curso de boas hum. práticas presencial. Já fez uns dois anos que a gente não fazia. Não fazia. Né? Então, hum. tinha essa necessidade em fazer. Às vezes, online é interessante, mas nada melhor que presencial, das pessoas tirarem as dúvidas e tal. E hum. nós fizemos né, o dia 23 de maio? De dia maio, 23 de maio. De maio. Que foi um sucesso, assim, correspondeu. Foi uma coisa muito legal, né? Com todos os preparos, de, de prevenção, nós conseguimos colocar bastante pessoas né, no curso. Tinha 80 pessoas... 83, exatamente. Acho. 83, pessoas. Pessoas, 83 exatamente. pessoas. né uhum. Então, uma adesão muito legal. Tanto é que isso nos acaba obrigando a fazer outros, outras vezes. Tanto é que a gente está aí, né? a, a Rita pode falar um pouco do curso agora, mas eu queria reforçar que a gente vai estar tá fazendo um novo curso, Agora, dia 30 de junho... né 30 de junho. É, No mesmo local, no mesmo, lá no... no e dia é o novembro. dia inteiro, né? O mesmo é o lugar, dia inteiro. Então, a Rita animais, vai dar os detalhes. Uh -huh. É porque ela que vai ficar lá, ela que vai dar o curso. Eu só vou uh -huh. passar na parte da manhã. Fechou. <risos> então, então, o curso, como eu disse... Hum. O curso, ele vai começar... Eu começo a receber as pessoas às oito e meia, né? As aulas mesmo, a nossa, a nossa interação para valer, né? Discutir o conteúdo... A próxima às 9 horas exatamente começa, vamos até o horário do almoço, meio-dia e meia. No meio-dia e meia teremos um intervalo onde nós é, vamos participar de um brunch, dar um tempinho para a gente trocar algumas informações, alguns questionamentos que eu possa estar respondendo, interação entre as pessoas ali. E às 13h30 a gente volta, aí com certeza até às 16h30 está finalizado. É, aos participantes, é, nós enviamos um certificado de participação. Esse certificado, por ser um certificado emitido por órgão público, ele tem validade para estágio, né, para contagem de, de horas, né, para quem precise, certo? E para inscrições, as inscrições podem ser feitas através do e-mail da Vigilância Sanitária, que é o VISA ponto suzano.sp.gov.br ou através do nosso telefone que é o 11 4745 2063 tá? Sim. As inscrições vão estar abertas até o dia 28 hum. Porque eu preciso de um tempinho para poder estar tá relacionando todos os participantes, né? Uhum. Porque após isso, eu vou ter que emitir o certificado a estes participantes. Uhum. Então, eu preciso estar tá organizando a relação de, de pessoas inscritas. Então, até o dia 28, ainda estamos captando inscrições. Uhum. É, então, as inscrições, para deixar claro, já estão abertas? Estão abertas. Aham. E o que a pessoa que vai participar, né, deste curso, que ela vai ver lá dentro do curso? Ela vai ver, é, vai obter noções básicas sobre microbiologia, ou seja, é, entender o que são os microorganismos, como eles agem e de que forma eles podem contaminar os alimentos, certo? É, vai conhecer um pouco sobre doenças transmitidas por alimentos. Né? É, o que mais é, é mais comum, né? que todo mundo sabe, é, são as diarreias, os vômitos. Então, vamos entender as causas disso e como evitar essas ocorrências. E quais são os agentes etiológicos né? que causam essas doenças. É, nós vamos aprender sobre é, questões relacionadas à limpeza, higiene pessoal, higiene operacional, higiene ambiental. Uh, nós vamos aprender a desenvolver é, mecanismos para organizar o estabelecimento, organizar os fluxos dentro do, do estabelecimento, que eu chamo de procedimentos operacionais padrão. Então, eles vão aprender a desenvolver essas ferramentas de trabalho que são, eu podia dizer que elas são uma receita, uma cartilha de como fazer, o que fazer, quando fazer, e toda vez que houver uma rotatividade de funcionários, ou seja, esse funcionário é que fazia essa função, ele não faz mais parte do quadro, entrou um outro novo, esse outro vai ter acesso a essa informação e vai conseguir estar desenvolvendo aquele processo da mesma maneira, porque ele vai estar ali, descrito. Entendeu? Manual de boas práticas, como desenvolver o manual de boas práticas da própria empresa e conscientizar, principalmente, né, é, tanto o empreendedor quanto o trabalhador do comércio de alimentos da responsabilidade. De quem trabalha com alimentos. Porque se a gente para pensar, lá no, no Voltando ao Passado, aí a gente lembra assim: ah, o fulano está numa idade que já precisa trabalhar, já podia começar a trabalhar, para ah, falar com o seu Zé da padaria para pegar esse menino lá, né? E trabalhar com alimentos não é algo tão simples assim, né? Nós precisamos de pessoas capacitadas para o comércio de alimentos, Sim. para a indústria de alimentos e até mesmo para a produção artesanal de alimentos. Como o Mauro mesmo disse, com a explosão da pandemia, ninguém podia sair de casa, né? Então, o delivery foi o forte, né? O delivery fez surgir inúmeros, inúmeros, né? Eu não vou nem chamar de estabelecimento, mas inúmeros é, pontos aonde eram produzidos alimentos e entregues direto ao consumidor. Entregues em casa, certo? Como eram feitos esses alimentos? De que você forma pensa. esses alimentos eram produzidos? Em que local? né? Quais as matérias-primas no preparo desses alimentos? Você entendeu? Então, é justamente o curso de boas práticas, ele vai dar essa luz para as pessoas entenderem a responsabilidade de se trabalhar com alimentos. Certo. eu vejo que você tem tá com uma folhinha aí uma colinha ah sim então, uma colinha aqui né? com relação <risos> a, a, a a vigilância sanitária tem feito fiscalizações nesse tipo de, de comércio do da questão do aplicativo o que que você tem, tem então, percebido então é assim a, a vigilância sanitária na verdade ele é lógico que não é só alimento tem outros sim, setores é. que vem e aí é feito uma denúncia na ouvidoria, a ouvidoria passa para nós. Antigamente a gente eles faziam diretamente na vigilância, hoje não. Então é o controle da coordenadoria de fazer na coordenadoria e eles nos fiscalizam, tá? Na verdade que isso chega até interessante, que nos dá um, um, um, uma forma da gente, né, é, ser cobrado também. Tá? Então, as a gente trabalha. 80% do nosso, da nossa saída é, é denúncia. Tá? É uhum. Por isso que a gente né, sempre fala: a denúncia ela é fundamental. Até porque também, quando você pega esses deliveries que entrega na sua casa, você nem sabe a procedência da alimentação, onde é feito. Porque a maioria não tem endereço, tem um telefone só. Né? E hoje, quando você pede pelo aplicativo, ele tem um cadastro com o aplicativo, não tem um cadastro com, com você, não tem um compromisso com você. Ele te entrega, você não sabe de onde vem. Então, é, isso para nós é, é, é importante estar tá fazendo para dar uma qualidade melhor da, daquilo que você está recebendo na sua casa. Daquilo que você dá, você come, dá para os seus filhos. Então, por isso que a gente tem... Né, assim, é coisa para nós, é questão mesmo assim de ter um trabalho em cima disso, né? Porque da, além da importância da responsabilidade, que a, que a pessoa possa estar tá sendo é, comer aquele produto com tranquilidade. Isso não é fala pizzaria, restaurante, tudo, tem pessoas, tem locais que você conhece, tá? Mas às vezes, tem locais que você não conhece a cozinha. Tem padaria que você conhece. Tem padaria que você não conhece. Onde faz o pão? É. Né? Então, isso e alimentação é uma coisa primordial. É o que vai entrar na, no, na pessoa, entendeu? Então, você tem que ter um cuidado muito grande. Eu posso isso. dar um, um adendozinho? Bom, tipo, <risos> é que, na verdade, é assim. Quando o, o iFood, ele exige que seja... O iFood, por exemplo, né? não estou dizendo o iFood em si, mas usando o iFood que, é um, que todo mundo conhece. É... Para a empresa se cadastrar, ela tem que ser um microempreendedor individual, pelo menos, certo? certo? Então, esse microempreendedor individual, de acordo com as nossas legislações, permite que o endereço residencial seja o endereço da empresa. Então, às vezes, não é só questão de ser o endereço residencial, é a residência onde funciona uhum. a empresa. É a mesma cozinha onde a família convive, é ali que são preparados os alimentos que são comercializados através do iFood, entendeu? E é aí que eu falei para você, o convívio familiar, ele envolve questões, né, que às vezes, dentro da família é uma coisa. Mas quando eu comercializo esse alimento para outras famílias que têm outros comportamentos diferentes, né, então, aquele alimento pode estar, de, uma, de alguma forma, levando algum agente etiológico que possa vir a causar problemas ao consumidor, entendeu? E aquela história, é, já presenciei situações onde eu vou fazer que eu receba denúncia, porque a gente vai por denúncia, e aí você chega no local, a residência... Tá lá, a criança chorando, a tia com a criança no colo, a fralda no ombro, com a chupeta pendurada e dá um pouco. Aí ela quer você e a mãe tá mexendo na panela e daí já dá pra mãe. Aí o pai tá lá todo suado. Oh, mas tá, tem um pedido aqui de marmitex, anota, entendeu? Ou seja, Entendi. você olha, você chega e fica assim, ó. Sabe? Entendeu? Hum. E é aquela história. A quem está comprando, não sabe não como está sendo preparado. Se soubesse, não compraria. Entendeu? Entendi. E eu acho assim, todo mundo precisa trabalhar e alguns precisam aprender a trabalhar. Porque vontade de trabalhar tem, disposição de trabalhar tem. Então, é só aprender como fazer. Certo? De repente, ela não está fazendo aquilo daquela forma porque ela... Não quer saber, uhum. né? Não, ela está fazendo aquilo daquela forma porque foi a única saída que ela encontrou para a dificuldade financeira que ela está passando. Mas ela não teve orientação nenhuma. Ela meteu a cara e foi lá fazer, certo? A partir do momento que ela tem orientação, tudo muda. Eu digo para você, né? O meu papel, às vezes, como fiscal não é muito bom. Tem, tem vezes que me, me até, até me comove, entendeu? Mas eu tenho que agir de acordo com o que a lei estabelece. E às vezes eu tenho que interditar aquela atividade que é o único ganha-pão daquela família. Meu coração dói até, mas eu oriento, eu não, eu não me privo de sentar com aquela pessoa e explicar para ela tudo o que ela pode fazer para, a partir dali, ela tocar o negócio dela de verdade, Garantindo qualidade e segurança nos produtos que ela vai ofertar ao consumo. Eu tenho certeza que muitos, né, que já estiveram comigo em ações, assim, né, que foram de uma certa forma interditados e tiveram a oportunidade de corrigir a atividade, hoje. Encontro comigo e falo nossa Rita obrigado porque se você não tivesse ido lá Bacana. eu tava daquele jeito até agora meu comércio melhorou cresceu estou prosperando é isso que me recompensa entendeu eu tenho certeza que muitos já passaram por isso né exato e aqui negócio que você sempre destaca, né, Mauro, é muito... É, a vigilância sanitária não é punir, não, não é só punir. A, a gente sempre trabalhou nessa ah, linha, ah, né? eu estou há seis anos na vigilância, né? Uh -huh. A Rita está tá há mais tempo. 20. <risos> né? E tem aquele, assim, uma, as pessoas têm uma visão totalmente distorcida de vigilância. Quando chega a vigilância, aquela correria toda. Né? A vigilância não é punição. Não queremos isso. Depende queremos, da situação. Né? Queremos parceria. Né? É óbvio que, é, quando ela fala depende da situação, não cabe só a vigilância, cabe a polícia militar, Sim, a GCM, a, né? a postura, porque sempre nós trabalhamos em conjunto. Né? Mas uhum. o objetivo mesmo da vigilância é ser parceiro. É, é o que a Rita acabou de falar. É, é, tem muita gente querendo trabalhar. Mãe, mas tem. eles têm que saber sabe, manusear, saber... É fazer o produto que chegue uma melhor qualidade para a pessoa. Essa é a nossa preocupação. Nossa, nossa preocupação é com, com o consumidor também. O que, que ele está comendo? Né? O que, que ele está pedindo? O que ele está ingerindo? Sabe? É de boa qualidade? Então, essa é a nossa função de fiscalizar hum. e tá De uma certa forma, é um alimento contaminado... Ele vai ocasionar doenças transmitidas por alimentos E essas doenças transmitidas por alimentos Vão comprometer o serviço de saúde Você entendeu? Sim. Então, de repente, algo que poderia ser evitado Que poderia ser minorado Acaba é, trazendo índices considerados consideráveis Dentro de um atendimento à saúde Que poderia estar voltado para outras situações mais graves Você entende? Entendo perfeitamente tem dados, Mauro, de quantas atuações vocês fizeram? Ah, tem, eu não tenho aqui, mas a gente tem um trabalho frequente. Né? Uhum. Eu tenho as equipes que trabalham diariamente. Assim, a gente tem, um nós somos bem ativos. Né? Até para também <coughs> poder cumprir a demanda. Né? Hoje você tem, não tem só alimentação, tem outros estabelecimentos. Né? A, a população de Suzano corresponde muito... Legal isso na questão da denúncia, de estar tá cobrando. Tem denunciante que, que acompanha o processo. Ele acompanha o processo. Uhum. Eu acho que isso é, é muito legal, porque ele vai acompanhando, saber o que está realmente acontecendo. Tem denúncia também que a gente sabe que é vazia, tem denúncia, denúncia exagerada. Hum. Então, a gente vai apurando também isso aí para poder fazer o trabalho. Tem perseguição, Eu, concorrência? Tem concorrência, <risos> perseguição. Né? Tem tá tudo. então hum. Você tem que apurar, você tem que ter bom senso. Eu acho que o bom senso é, é o nosso nossa forma de trabalhar. Né? mas a gente tem atividade todos os dias todos os dias a vigilância né é um órgão que ele quer, não para além de que também a gente tem o nosso trabalho comercial e também tem as atividades noturnas e também sai a equipe as ruas né é, para poder tá tá levando a podendo também atender as denúncias noturnas. noturnas. Então, porque é assim, nós não tem como a gente dizer assim, qual é a previsão de quantos autos vocês emitem por semana? Não, não existe essa previsão, porque auto não é nossa meta. Né? Nós podemos dizer quantos autos foram emitidos, passado. Né? Mas o futuro, a nossa intenção nunca é autuar. A gente autua quando não tem outra saída. Uhum. ar é o mínimo, ou seja, é uma forma de nós é, colocarmos diante do administrado que ele está infringindo legislações sanitárias. Então, é como se fosse um, um alerta, um aviso, um stop, entendeu? Uhum. Em outras Perfeito. situações, o alto de infração, ele acaba não sendo o suficiente para aquele momento, então a gente acaba tendo que lavrar auto de imposição de penalidade, de interdição, de inutilização. Vai depender do risco à saúde que a gente constatar em cada inspeção, entendeu? Então não existe uma meta para esse tipo de situação, para lavratura de autos, não existe uma meta. Existe, sim, uma meta para atender as denúncias que são encaminhadas para a gente, né? E cada denúncia corresponde um, uma uma ação né? é, de intensidade é, que vai direto ao encontro do risco à saúde que aquele momento representa. Entendeu? Entendi. Bom, é, número de vagas para o curso, desse, curso Bom, e quem pode participar e como participar. Eu tá certo. Eu tenho... É o curso 80 vagas, eu não estou ainda contabilizando, a partir de segunda-feira eu vou estar contabilizando quantas vagas já foram preenchidas, tá? É, o anfiteatro Orlando de Gênova comporta 80 pessoas, 83, 85, confortavelmente, dando para sentar, para participar tranquilamente, né? Então eu vou estar captando todas as inscrições e por ordem, de, de, de pedido de inscrição É que eu vou classificar Então a hora que eu tiver O número de vagas preenchido Aquelas inscrições que Ultrapassarem os 85 No máximo aí eles vão aguardar a próxima data não. de curso. Por isso que eu digo, quem tem interesse em participar do curso, corre fazer o mais rápido possível a sua inscrição para que não ocorra de preencher as 80 vagas e, e não poder participar desse modo. Uhum. A intenção é a gente estar tá fazendo uma mensal. Tá? Pelo menos um uhum. encontro uhum. mensal até para a gente ir buscar até aquelas pessoas que estão acomodadas, entendeu que não chegou até essa... É, ficou sabendo do curso uhum. é, E quero reforçar, a pessoa pode fazer a inscrição Pelo 4745 2063 Isso mesmo Ou por... pelo e-mail da Vigilância é. Sanitária visa.sms@suzano.sp.gov.br. Tá certo é, Passar também os canais de denúncia Para a pessoa denunciar, onde que ela pode fazer? Ela pode fazer diretamente na ouvidoria na Ouvidoria do Município. É, na Ouvidoria do Município. Perfeito, mais alguma coisa que você gostaria de sacar, Mauro? É, reforçar mesmo, né? Uhum. Dizer que nós estamos à disposição, agradecer pelo convite, pela sua oportunidade de estar aqui explicando um pouco né, o nosso trabalho na, na vigilância sanitária, dizer que a gente tem um trabalho muito sério, voltado mesmo a defender o consumidor, né? ser parceiro do. Do, do, dos comerciantes e defender o consumidor. Eu acho que essa é a nossa função, né? Eles acabam entregando essa missão para nós a gente cumpre, né, daquilo que realmente é, é necessário, né? Agradecer também o, o prefeito Rodrigo Chaves por essa oportunidade também que ele nos passa, né? Dando essa liberdade de trabalho, né? E confiando na gente, né? E também na gestão dele. Tá certo, mais um, um destaque final. Não, eu só queria agradecer né, essa oportunidade de estar divulgando o curso, que eu acho de extrema importância, que alcance o maior número de pessoas possível, né, que aqueles que tiver, tiverem interesse de participar desta edição do curso, que vai ser dia 30, que corram para fazer suas inscrições, né, e aqueles que ultrapassarem as 80 inscrições, por ordem de chegada, lógico, por ordem de inscrição, é, já vão estar na lista do próximo curso que vai ocorrer no final de julho. Certo. Então, tá o próximo curso é dia 30, né? O próximo é dia próximo 30, 30 agora, 30, 30 tá de junho. Quinta, é quinta-feira quinta da, quinta quinta da semana que vem? Quinta-feira da semana que vem. Inscrições As abertas até o dia 28. 28. 28. Perfeito. Então, Mauro, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, mais essa entrevista. Obrigado. Obrigado, Rita. Até um a prazer. próxima. A gente está aí à, à disposição de vocês. Viu? Valeu. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um DS entrevista. Continue acompanhando o Diário de Suzano aí pelo portal www.diariodesuzano.com.br e também pelas redes sociais. Essa entrevista estará disponível no portal, no Instagram e no Facebook do jornal Diário de Suzano. Até o próximo DS entrevista.